Significa que o mundo dos computadores tem apenas dois dígitos à sua disposição, zero e um. E de fato, nós humanos temos muito mais do que isso, certamente não apenas zeros e um sozinhos.